Opa, tá gravando aqui agora? Primeiramente né? vou acender isso aqui dentro do banheiro, mas pra ter uma graça eu vou apagar a luz aqui. Ô cacete! Ih, caralho! Ué. Cara, eu tô atrasado, tem que me arrumar, pera aí. Agora sim, pô. Vai tá até melhor, né? Até um zoom aqui. Então, vamos, vamos tem que só pentear o cabelo, passar um perfume e vamos pra festa. Agora estamos aqui, na casa do meu amigo. Olha o somzinho tocando já. Temos lá na praia. Vamos pra praia agora pra ver os fogos. Vamos ver se vai ser legal. Vamos lá. Falou! Tamo aqui ó Dá um salve aí burrinha Salve, salve. aí Salve é um... Salve Caminhada Tão tanto de gente atrás Gisele pra... Tá faltando a porra do gordo Ah nem fala nada né Nem dá Deixa pra pegar registrado. nada direito Tá mó Deixa eu Mó escuro Vamos ver se vai ter algum fogo senão eu vou botar fogo em todo mundo aqui Já ó, já dorme aqui Já ó Cadê? Claro. Tem até barraca aqui, ó. <risos> já dorme, já. Nem dá tem pra viver já. Tem que explicar que litoral é assim, mano. Os caras preparado. mano. Vamos ver agora o Bruno brincando. Meu Deus do céu. Sem do BE aqui. Aê! Cadê? Aê, pô, filha da puta. Aê, galera. Não pode dar. Aê. Estamos aqui, estamos aqui. É nós caralho.